Como é que foi nessa época, Varese? Vamos pegar um pouco dessa sua base, da velocidade desse seu treinamento. Como é que você via a corrida naquela época? Como é que vivia isso? Como é que eram os seus treinos? Olha, os nossos treinos não mudam muita coisa da atualidade, não. Mas assim, tem muitas coisas novas por causa da tecnologia, né? Sim. Os implementos, os materiais. Mas assim, a gente trabalhava muita técnica. Uhum. Muita técnica, assim. É, tanto que os atletas da nossa época até hoje são os melhores, né? É. São os melhores justamente por priorizar a técnica, que eles abriram, abriram mão disso aí, né? E, Perfeito. e Zé de Santos Figueiredo era... Zé de Santos Figueiredo, professor Armando Lima, professor Domingos Xavier, professor Romilso, professor Hélder, eles eram muito bons, muito bons técnicos, estudiosos do atletismo. Naquela época ainda não tinha tanto trabalho de força para velocistas, essas coisas, que questão da explosão muscular. Olha, Andrei, por incrível que pareça, tinha, tinha. não tinha com a quantidade de, de exercício. Hoje tem uma, uma gama enorme, uma gama né? enorme de, de aparelhos, né? Sim. Naquela época, existia só um padrão, né? Peso nas costas. Peso nas costas, saltito, ponturrilha, <risos> entendeu? Flexor extensora, leg, era, era tudo muito simples. Hoje, tem, hoje eu, a gente entra numa academia a gente fica escolhendo, cara. É. a gente já mentaliza que grupo, né? Sim, Aquela sim. não, a gente já entrava, já era aquilo que tinha para fazer. Mas uma coisa era importante, é, priorizava muito a coordenação, a coordenação da corrida, mas assim, é, a importância da corrida é justamente a mecânica, da o do, movimento, do movimento né? da corrida, isso é que faz com que o atleta depois vai desenvolvendo as outras valências. Justamente. Você, você tem que encontrar o eixo da economia da corrida, né? O atleta tem que ter, senão ele não vai conseguir fazer grandes corridas, né? Concordo um 100%.